Então, tô aqui no KubeCraft pra gente jogar um minigame aqui, Skywars, normal, padrão, antigaço. Só que no ponto 9, normalmente Skywars é não ponto 8, né? versão ruim. A gente vai na versão boa. Então é isso, bora lá pras partidas. Então, bora lá pra primeira partida. É, vamos pegando aqui os itens, não tem muito o que eu falar, né? Pegar item, ruxar nos outros, pegar o meio, e é isso. O diferencial aqui mesmo vai ser o PvP, porque não é PvP ruim. Pera aí, eu tenho que fazer isso aqui Ah, oh, merda Aí Nice eu pegar esse aqui pra recuperar a vida E vamos pegar a costa naquele ali, porque é isso, né? Vamos indo de um em um Aí no final a gente ganha isso tudo der certo Merda, dá pra... Aí oh, Aí, yeah. ó Não dá pra baixar... Não tem como baixar o... Sei lá o que eu tô falando Mas vamos pra próxima É o seguinte, esse mapa aqui tem 24 pessoas. Isso aqui a gente tem que. A gente não vai rushar, porque nem tem nada no meio de interessante. como ninguém vai rushar, talvez seja uma boa atentiva. A gente faz ali a psicologia de Mas a gente rush e já volta para inicial. Isso aqui a gente tem que. Ninguém olhar pra gente, se alguém olhar pra gente já era. Inclusive, eu agora vou morrer, porque alguém vai jogar um projeto em mim. Então vamos rápido, né? Vou colocar isso aqui pra explodir Vou pegar o um máximo de, de coisa aqui E a gente já volta para nossa ilha Porque a gente não tem o que fazer aqui não É muito arriscado ficar aqui onde a gente tá Pegando bloco e comida Que morrer não é uma opção Será se no meio tem item melhor? Será que vale a pena esse item é tão bom assim a gente arriscar Nossa vida neles? Né, é alguém? Acho que o cara reparou que eu tô sozinho aqui Meu Deus Lag, lag, lag, não faça isso comigo Ah, já tem a picareta melhor aqui Realmente, não tem tantos melhores Não é teoria Aí, aí é isso Isso é contra o projeto Ele ainda podia ser uma proteção geral Merda Eu tô com a melhor que ele Nice Enchei o inventário, nice nada esse contra-fogo é bom que os caras gostam de usar muita lava aqui Isso aqui também? Vamos lá Tem isso, bora voltar, porque... Essa aqui promete, hein? É, já era Peguei a chance Ah, deixa eu essa ponte aqui que o cara usa pra vir pro meio Nossa, não devia ter feito isso Ai ai ai. Ia morrer. Vou fazer um parkour aqui. Bora lá então. Ah, você tem aí o cara. Nice. Vamos ganhar. Quase. não fosse o lag. Aqui, eu acertei? Morrer Nem ferrando Nossa, eu fiz um PvP todo torto ali, não sei como que eu ganhei Eu gosto bastante desse mapa, porque essas coisas assim de linha menor Normalmente dá não tem tanto... Sei lá, tipo É foco o tempo todo, mas nem todo mundo, tá ligado? A galera tá preocupada demais em de tentar ser vagabundo Nossa, vagabundo é esse loot que veio pra mim meu Deus! Ah tá, tem outra aqui. Tava reclamando, veio. É bom negócio. Veio reclamar mais. Já vamos, não, não tem a lava. Nice. Consegui fazer um esqueminha ali que o... o. cara não teve o que fazer. Deixa a bigorna, a gente consegue fazer uma de já 3. Vai ser uma vantagem muito grande pra gente Aquele meio de dano a mais Se tu ver que dá ali tipo uns 6, 7 hits Numa briga Você já diminui ali vários hits Não tô falando nada com nada porque eu tô prestando minha atenção na gameplay, tá ligado? Aí eu comecei a falar a palavra repetida que nem agora que foi, tá ligado? Porque é assim né? Uhum, uhum. Vamos fazer que nem os, os pro player Vou Ficar esperando eles morrerem Olha o vagabundo ali, ó, só luteando enquanto os caras se matam Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar a lute lá de baixo, mas não tem picareta, né? Merda Nossa, não tem uma picareta aqui? É o... São ambiente, né? Cachorro latino faz parte Tá, eu vou pra lá, mas não tem picareta, que droga Se limita muito Cara, com tem projeto, não vou fazer aqui nada. Eu vou só ficar esperando. Olha aquele cara ali, ó. Eu tava lootando, ele quer ficar. Ele quer fazer a mesma coisa que eu. Ele vai é, se explodir. Meu Deus, o que, que esse cara tá fazendo? E aquele cara ali tá atrás de mim. Vou pensar uma estratégia muito boa. Tô no meio Nice, nice, nice, nice, nice, nice, nice, nice Mano, o que, que aconteceu? Eu preciso me salvar? Vou, vou, vou Como que eu tô vivo? Eu ia vir pra cá lutear eu sou burro Pega um pau de lava rápido Droga Aí Meu Deus, a Daniel tá a mil agora. Tem uma bigorna aqui não? Beleza, então. Ah, a lava caiu. Nossa, aí deve estar tá pegando coisa de diamante. Que lag, hein? Ah, não, mano. Duas seguidas Será que a gente consegue uma terceira? Mas já tá muito grande, né, o vídeo a não sei Bora gravar, <risos> se não der A gente só não coloca Caramba, gente, não coloquei pra gravar, hein Vacilo, mas tá no início ainda Então bora lá, desenhar a ponte aqui Ai, caramba, tá tão bem Ah, mas se lag fiquei mal atrasado é o cara da última esse cara aí ele tá querendo ser inteligente o que que ocorreu? que? você jurava que o cara tá correndo atrás de mim? como assim eu matei o cara? nossa ferrar aqui embaixo o cara tá... Só na vagabundagem, né? Como que eu vou? Ele vai tacar uma TNT em mim se eu... nosso cara da última tá aqui. Com certeza ele vai tacar TNT em mim se eu fizer alguma coisa. Pensar. Parece que ele vê se eu fizer uma ponte pra lá. Quem não arrisca... Como que arrisca? Quem... Ele morreu? Ele morreu. E pro cara da última. Ah, que droga. Eu fui abrir direção no buraco Não foi nem um pouco inteligente Bora pra próxima Não, ah, que próxima, gente A quantidade de partida que eu joguei então É isso, né, gente Não tem próxima Então, sei lá Gostei de gravar Eu tô sentindo que eu vou Tô pensando Vamos abrir esse trem aqui Eu vou evoluindo aqui, tá ligado Quando a gente de vai fazer uns vídeos Eu treinei um pouco Mas aí É complicado É muito complexo Ah Bandeira do cats Então Sei lá, eu gostei Falo se vocês gostaram Eu posso, eu quero trazer mais coisas assim De um 1.9, Depois trazer alguém Pra tirar um x1, sei lá Vocês que sabem Então Sei lá Não sei se é youtuber, o que, que eu falo agora Tchau, é isso Ah, aquelas coisas lá, tá ligado Não, faz se você quiser Então, tchau, é isso eu não sei finalizar um vídeo.